Salve, salve galerinha, e aí tudo de buenas com vocês, eu espero que sim Galera, no vídeo de hoje estarei deixando aqui algumas sequências de rally que teve aqui é, na EW aí, Junto com os aliados aí no novo reino, beleza? Galera, lembrando que esse vídeo aqui vai ter é, essa parte aqui, que é a parte 1 e vai ter aí amanhã ou depois aí a parte 2 beleza senão o vídeo ficaria muito grande beleza galera galera então eu já vou pedir para vocês deixar o like não esquece de compartilhar e também de comentar abaixo aí o que, que você achou do vídeo beleza galera então é isso galera eu vou estar tá por uma música aí de fundo eu não estou muito bem galera eu tô passando é bem mal aí com a gripe mano eu tô bem ruim mesmo é... Eu tenho asma, então acaba que é piorando tudo a situação, tá ligado? Além da gripe aí, tem aí o problema de falta de ar que me deixa bem bem ruim mesmo. Então é só de eu estar conversando aqui sem parar, a respiração já tá bastante ofegante. Então é isso galera, fui, até a próxima!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 Grinding hard on it all day. Okay. We work hard, then we all play. Yeah, I'm addicted to the grind, man. That's right. So I refuse to waste time, man. Yeah. One day it all will be fine, man. Let's go. Gotta commit to the crime. You know we're back with the guinness. Setting records every minute, every track. An addiction to the fact that we're winning. Still we lack. Something's missing. Need a track that is hitting, making yeah. racks, making millions. Oh, yeah. so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 Galera, o alvo aqui foi zerado, né? Vocês viram aí. É, no final ele conseguiu escudar, mas aí já foi tarde demais. Então vamos pro próximo aí. yourself for the apocalypse que sapatada hein que Sapatada que o Léo deu aí nesse cara, mano, galera. Esse alvo aí foi do próprio reino. Galera, é a partir do momento que a gente começou a zerar os alvos, é, não tava ninguém mais moscando abrindo fúria à toa, tá ligado? Então, é, o reino que a gente pegou era fraco e ninguém tava abrindo fúria por besteira, tá ligado? Aí, é. é a galera queria fazer que os, os aliados também começaram a abrir é, ali no próprio reino, os players que estavam entrando em fúria. Então é, vai ter bastante player do próprio reino sendo zerado nessa parte 1 e 2, vocês podem ver. E faz parte galera, é complicado. Tem quem não curte, tem quem curta, tá ligado? Kills é kills, é assim que nós joga. How's life? I don't know, it's alright I've been dealing with some things like every human being and really didn't sleep much last night I'm sorry, that's fine I just think I need a little me time I just think I need a little free time A little break from the shows and the bus rides yeah. Last year I had a breakdown Thoughts telling me I'm getting too loud Had to see a therapist and I found out Something funny's going on up in my house Hey, I started thinking maybe I should move out You know, pack my car, take a new route Clean up my bed we go perdidas 28 milhões Tá com um poder de 600M né Eu já vi agora mano, já esqueci, eu vi agora cara, esqueci 643M 7 é. de cabelo Provavelmente depende de encantaria. Vamos ver Passar aí galera uns ali Aqui vai sair Fui cavalaria. O cara ainda continua Com sete de casa Vai bater um e dois Juntos Tá lascado cara Segurou Segurou da EW bateu e pegou fogo não sei se foi elite que pôs fogo né, mas o importante é qual pegou fogo nossa mano que isso velho puta que pariu 7 rally é, vamos ver quem é, depois que a EW perdeu, ó, perdeu aqui o Ragnarok 2 aqui botou fogo, sensacional hein, esse zeramento aqui Engoliu o rally nosso, mas o importante é que o alvo pegou fogo, a tá massa, mano, tá massa, as tropas perdidas agora em 50 milhões e de 600 e pouco M caiu para 294 M, foi top, foi top. Maria, liga para polícia Maria, eu não aguento mais desejo, Eu tô do jeito que o Zé Povinho não gosta raloqueiro. pro vai que é só grau de meio. Envia nós na sola do pé hoje, só quase gata de nada. Forte abraço, Zé Povinho, inveja que passa a vontade.